Fala aí meus amigos, ligados ao blog, a voz de coelho, votoblogsport.com.br e também nosso canal no YouTube. Estamos chegando para fazer mais um preview. Mais um pré-jogo para você bem obrigado em Todo o Brasil para Borussia do e União Berlim, que acontece neste sábado, 11 h 30 da manhã, no horário de Brasília, e que terá transmissão ao vivo do Fox Sports 2 com a narração do Alberto Rodrigues. A partida coloca frente a frente duas equipes que têm objetivos diferentes no campeonato. O Borussia Dortmund que tenta voltar a brigar ao título. Título da Bundesliga que não ganha desde 2013. Enquanto pega um Union Berlin que briga aí com um objetivo bem claro, né, evidentemente, de escapar da zona do rebaixamento, que é um negócio natural. Até porque subiu da primeira divisão agora para essa atual temporada. será apenas o primeiro confronto entre o Borussia Dortmund e o Union Berlin da história entre as duas equipes. No Signal Dona Park, na Bundesliga. Já se enfrentaram outras vezes, mas só que pela Copa da Alemanha. É um jogo também que vai marcar o reencontro do Subot, que contra a sua ex-equipe, o Borussia Dortmund. Ele que fez sucesso nos títulos de 2012 e 2013. Inclusive, e depois teve lesões, aí foi para o Santatiane. E de lá, voltou para a Alemanha para jogar no, no nosso queridíssimo Lyon Berlim. O Borussia Dortmund, que não tem mais o Paco Alcácer, que foi aí para o Vila Real, vai com Deus. Uh, e, o, e o Borussia Dortmund, que trouxe nesse último dia de janela de transferência, a vinda do Emery jogador que uh, tava, foi revelado pelo Bayern de Munique. Uh, também jogou no Bayern de Mercúlio, foi no Liverpool, e estava na Juventus. E, e chega o Borussia Dortmund, tudo indica para jogar... Na zaga, ele é um meio campo, é né? um volante de origem. Ele, segundo dizem dentro do clube, que o Lucian Fabio deve colocar ele como terceiro zagueiro. Ele vem por empréstimo de, com 1 um milhão de euros e, ah, até o meio desse ano. E, se conseguir bater algumas metas, o Dortmund poderá pagar 25 milhões de euros ah, para ter o jogador em definitivo. É um jogador de um reforço interessante, uh, um pouco contestado, porque já não vinha jogando tão bem assim. Uh, não vinha até nem inscrito na Liga dos Campeões pela Juventus. Jogou apenas oito batidas nessa atual temporada pela equipe bianconeira. E chega agora a Borussia Dortmund para tentar recuperar o seu futebol. Inclusive a pedido do, do, do Roaquinol para poder tentar estar na Eurocopa. Até porque o Roaquinol adora o americano, é um negócio impressionante. Mas, enfim, é, é um jogo também que pode contar a volta do Zagadu. Ele já está recuperado. Mas, mas aí não se sabe se ele vai ter condições físicas de poder jogar a partida deste sábado. A expectativa, óbvio, de casa cheia no signal de Parque, E o Rala né? Claro, né? Ele tem cinco gols marcados em duas partidas. Em seis finalizações até agora. Né? Marcou na última rodada. No meio, do... na onda da passada, né? na goleada de 5x1 para cima do Colônia. Além daqueles três gols que ele fez contra a equipe do Augsburg. Vamos então às informações daqui da partida para você, amigo de gato do Brasil. Uh, nós tivemos apenas um jogo na história entre as duas equipes na Bundesliga. Foi o jogo do primeiro turno em que o Hertha Berlin ganhou né? na casa deles por 3 a 1 se eu não me engano. Inclusive, foi o um jogo que teve aquela rodada polêmica, né? Que o de Monique foi ajudado por conta daqueles dois pênaltis contra o Schalke, né? Naquela na, na, oportunidade. A arbitragem será de Benjamin Curtus, Ele será auxiliado por Florian Epper e Christian Nainer. O Tobias Christian é o quarto árbitro. E o Benjamin Brand é o árbitro de vídeo lá na central de Colônia. E o Benjamin Cortossi se captou já um jogo do Borussia Dortmund. o um jogo da vitória de 4x0 do Borussia Dortmund sobre o mais fora de casa. E ele já captou também uma partida do Union Berlin contra a Fortuna do Seudor por 2x1. Relações prévias. O Borussia Dortmund deve é viver a campo com Burgi, Pitzaki, Römeus e Akanja. Linha de 3. Brandt, Wiesel e Guerreiro, com Hakimi e Guerreiro nas alas, Brandt e para a bolância, Roy Stoker Hazard e Sancho. O Banco de Reservas, o Borussia Dortmund deverá ter Ritz, Baled, Murray, Kimmelzer, Stinko Schultz, Zagadu. Bom assim não, porque ele já está fora, vamos lá assim foi vendido para a equipe do Hoffenheim, né? até 2024. É um dos jogadores que saíram aí no último dia de janela. Da Ruth, o Reina, o Mario Gotti e ele, o mito, a lenda Haaland. Estão fora o Delaney, que está ainda fazendo aí a transição para voltar aos campos, está voltando aí a treinar. O Chega o que está com o sub-23 e o Robert Hall está com o time sub-18. Já o ele vai nem do treinou normalmente nessa semana. E não se sabe se ele vai aí ficar no Banco de Gazevas ou se ele vai jogar no lugar do Pitzek. aqui. Já o União Berlim, que deve vir a campo com Ginebiskis, Fiedrich, Sotterberg, Supotki, Timmel, Ginder, o Hunt, o Lentz, Imbagensen, e Anderson. Banco de Gazevas do União Berlim deve ter o Busk. O Nicolas, o Rubner, o Parecen, o Rinha, o Feiger, o Kadi, o, o Mali, o Promeu, o Higgelsson, o Alemão o, o Berger, o Poulter e o Yuja. Esse aí, se o Jha aí chegou a jogar inclusive no Colônia durante um bom tempo, viu? Rodou, aí pro clubes da Bundesliga. Ele jogou acho que no Hoffenheim também. Esse aí rodou pra caramba. Bagulho de as tem o do Oriom Berlim, o Alicone, aliás, jogadores que estão fora, perdão. Jogadores que estão fora do Oriom Berlin. o Aracones, o Del, o Cotira, que está com a no joelho, o joelho, o Tony Cross, o irmão do Tony Cross, né, o Felix Cross, com problema muscular, o Malone, que não foi relacionado, o Met, o Operman e o Shinibak. Né, estão pendurados com quatro cartões amarelos, o Friedrich e o Estou Muito bem, próximos três jogos do Borussia Dortmund, joga aí com o União Berlim nesse sábado pela 20 rodada uh, Que você vai acompanhar no Fox Sports 2, pela razão do Hamilton Rodrigues Às 11:30 h 30 da manhã no horário de Brasília Depois, no meio de semana, terça-feira, eh, 5h45 da tarde, vai enfrentar o Werder Bremen Jogo dificílimo pelas oitavas de final da Copa da Alemanha. E aí é jogo único. E perdeu tá fora. Então, o que vai acontecer lá do Pézio do Stadion. Jogo importantíssimo aí para o Borussia Dortmund. E depois, no, no, no dia 8 de fevereiro. No outro sábado. Às 1h30 da tarde do horário de Brasília. ou 2h30, se eu não me engano. Vai enfrentar o Bayern Leverkusen é na Bayern Arena. Então, o Leão Berlim vai enfrentar o Borussia Dortmund amanhã. Depois, no meio de semana, vai enfrentar o Vell, time da terceira divisão da Bundesliga, uh, jogo lá no estádio do Vell. E depois, na melhorada 21, vai o Leon Berlin até Bremen, enfrentar o Werner Bremen, às 11h30 da manhã do próximo sábado. No confronto geral, contando o Copa da Alemanha e a Bundesliga, são três jogos, com uma vitória para cada lado. Um empate, cinco gols marcados pelo Borussia Dortmund, seis gols marcados pelo União Berlim. Os últimos três, levando que o jogo do primeiro turno, o União Berlim venceu por 3 a 1 o Borussia Dortmund no dia 31 de agosto de 2019. Muito bem, os dois times da Bundesliga. O Borussia Dortmund, quatro colocados, com 36 pontos. Com 19 jogos, 10 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. 51 gols marcados, 28 gols sofridos. Média de 2,68. O Julian Brandt com 19 jogos. Jogador com mais jogos aí do time do Borussia Dortmund. O Sancho com 11, jogos, com 11 gols marcados. É o artilheiro do Dortmund na temporada. O Matt Hummels tem 5 cartões amarelos. O Akanji tem 1.546 minutos. O Matt Hummels com 17 jogos como titular. E o Julian Brandt aí. Uh, chegando aí a mais de 7 jogos já como reserva utilizado Já o, o Niobelinho deve tem um primeiro colocado com 23 pontos ganhos Em 19 jogos são 7 vitórias, 2 empates, 10 derrotas, 23 gols marcados, 27 gols sofridos Média de 1,21 gols por jogo uh, tem com o Liekes, o goleiro com 19 jogos o Anderson com oito gols marcados, é o brasileiro do Lyon Berlim no campeonato. O Anderhead com oito cartões amarelos. O Polter já foi expulso diretamente por uma vez. O, o, o Guietti, inclusive é um jogador que tem mais minutos, com 1710 minutos. O jogador como titular é o Rafael Guietti com 19 jogos. E o reserva utilizado, o Antônio já com 10 jogos até o momento. É isso aí, molecada. Um grande jogo que nós vamos ter de importância para o Borussia Dortmund. Dependendo da combinação dos jogos da rodada, o Borussia Dortmund pode ou ficar na quarta posição mesmo, ou pode subir para o terceiro lugar, ou até para a pista de liderança do campeonato, dependendo da combinação de resultados dessa rodada. Um abraço para vocês e até mais. hein?